Bom dia! Aí nós voltando! Vamos voltar pro trabalho! Back to work! A gente deu uma laranjada da porra, né, velho? Errou o caminho! Ao invés de entrar pro imbuí, já tava na pinto de aguiar! Que vergonha! cara desse não sabe andar em Salvador! Véio. Tá que pariu! jogar pra cá. Xana, por favor, divida a Xana comigo. Esporteixo é gente boa! Não, carreta não é gente boa. galera, quero agradecer aí vocês que se inscreveram no canal. O canal tá crescendo, velho. Porra, é essa? Tem hora que eu fiz a lista pra tentar mandar um, um, um salve pra vocês, mas tá crescendo muito rápido. Eu não consigo acompanhar. Porque tem que fazer a porra da lista. Quer dizer, já tá anotado, mas ainda não parei pra, pra ler. Eu vou ter que fazer que nem, que nem o Estevam fez. A nota de papelzinho. Aí, no meio do caminho, para, para e lê. Não vejo outra forma. Porra, no comitê da buzina, Eu vou ligar pra ele. Vou ligar pro... Ele, ele é o mecânico, viu? Pra trazer também uma buzina Pra colocar nessa moto Passa de hoje não, velho de mim não passa de hoje essa buzina não permanece Uma ousadia que está a liberdade de fazer essa substituição oh, vai ser melhor vai ser melhor é um upgrade parece uma besteirinha de fato é mas isso dá uma diferença, Você não tem noção. Você começa a ser visto, quer dizer, ouvido, né, no trânsito. Deixa eu dar uma soprada aqui no fundo desse cara pra ele ir. A oh, mulher pilotando, que fofo! E a postura dela, os braços bem, bem abertos. Isso para mim demonstra uma postura um pouco mais agressiva. Bora, Feza! Não vem ninguém, porra. Essa é confortável. Só, só é dura na direção, mas fora isso, é uma moto boa. Véio. Ah, tá porra. 500 e gusta O oh, desgraçado. Aí, Rafael Gomes. Sua galera aí, ó. Se jogando no meio da pista. 7 minutos, tá bom. Hum, olha, mulher ali na frente. Tô vendo pelo pé. De moto. Por que a mulher gosta tanto de intruda, velho? Ô, Lucas Andrade. Moto de mulher. <risos> que é, pá. Com a pressa da porra. Aí, ó. Tá fechado ainda. Agora. Quer ver que é mulher? Ah, não. Esse aqui é uma Yes. É uma Yes? É. Apertou, mas dá pra passar. Não, por aqui agora não, isso aqui ficou uma merda nesse horário. Galerinha, vamos encerrando os vídeos Por aqui Quem sabe mais tarde não tem outro Nem Um abraço pra vocês E até o próximo Cheiro